é, já começou bem essa bagaça, aí. É, Então, como eu tava falando, trazendo mais um videozinho aqui pra vocês. Brincando de AX aqui no motel. Mira 5X. E vamos jogar aqui. Eu tava devendo um salve aí, galera. Pro Volcamer Gameplay. Salve aí, moleque. Não te esquecido. Ah! Eu tava sem tempo pra gravar, quando eu gravei a última vez aqui no motel Acabou que ficou sem áudio, eu não vi que não tava gravando o microfone Acabei postando só com, com música E a última vez aí postei um de Alpine, mas já era um vídeo antigo um pouco aí, Eu já tinha gravado um tempo Ai, Aí, aí cai Isso, pula! Treino básico aqui um pouco cotou que eu aumentei minha sensibilidade voltando a acostumar podendo me acostumar com a nova sensibilidade aqui faleci Olha o bug do bagulho é mil anos ali pra não pegar arma hum. Amo quando eu tomo no scope. Nossa, eu tô lagado, como sempre. Dele, maravilha, viu? É, é, é. Não sei por que eu tô chegando perto dos caras. Não, não deitou ali, não. Não. Não, tio, puxa a pistola, não, que é feio. Tem um ali, ó. Tem um ali que eu fiz questão de errar, né? Ah, tio, o cara sumiu, velho. Olha ah, tá atrás do bagulho lá. Filho da puta. Ops. Palavras impróprias aí. Tô oh, louco Feio Acho que o tio lá ia vir na glock De rapariga De deitar tio, não funciona mais trem não tio, tá fita o jogo de algumas pessoas parece que não atualizou ainda galera hum, esqueci no NoScope Não sei pra que eu dar no esculpa, galera Nunca acerto porra nenhuma Caralho Ai ah, velho, olha isso aí, olha isso aí. Deus meu. É, Vou tentar abrir pro cara e tomei no. Pior Costinha. Quero nada a ver com a trocações. Nossa, que lag gráfico foi esse aí. Jurava que ia ser um perfurante isso Pistola não, tio cacita salo de sniper vagabundo. A ah, meu que eu tenho que morrer, né? Papou meu triplezinho ali, ó. Vou fazer um tripolzinho ali suaves. O teu me papo na hora, mano. Brigando de passarinho aqui, ó. Ah, não. De hum, cabunda pro alto aqui, velho. Nossa Senhora. No finalzinho, olha. Último kill. GG. <risos> Essa aí foi cagada. No último segundo. <risos> último segundo. O temocinho. Então, galerinha, se você gostou aí do vídeo, é, dá um like aí se curtiu o vídeo. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Se é inscrito aí, compartilha com seus amigos gostou. Então, ficando por aqui. Falou, é nóis, fui!